Porque o alvo é inimigo do beat Da mesma forma que você é inimigo da vitória Ei por isso que o vocabulário é dado Por isso agora sabe meu vai ser é pesado talvez talvez, que depois dessa vai Alves de are frustrado Com as lágrimas caindo, meu nível levantando Você está me ouvindo, o que eu estou falando Minha mente está abrindo, seu porta está fechando E é por isso mesmo que de fato eu estou passando Não importa o adversário Tô pronto pra tudo da Baixada Capital E é por isso que só toma um pau do Distrito Federal Hoje vai virar Distrito Funeral <risos> Da tua rima. Eu sou inimigo do beat, pelo visto você é só inimigo do clima Tá deixando ele lá embaixo, não encaixa nesse beat Quer falar como que eu faço, mano, sabe que agora eu te parto em pedaço Há muito tempo eu rimo com esses MC Tom cabaço. Só falando coisa que não pode ver, agora se resolve, se envolve na batida, eu faço isso Tô tranquilo, mano, porque sei que isso aqui é tipo o sabota disso, é, aquilo é compromisso Não importa se você é desde do início, não importa se você acha que isso é difícil Enquanto você fica falando do meu show, eu tô seguindo há muito tempo porque eu já virei um já virou um míssil, é por isso mesmo que tá de faria? Cê falou que eu sou o inimigo do clima Porque eu já tinha a previsão de tudo que tu falaria vai perdendo esse detalhe, como sou inimigo do clima, sua temperatura Fahrenheit oh. Então vem com Alvin, deixa aqui no beat ele chega e swinga Tô fazendo freestyle aqui, na verdade eu percebi que você é inimigo da tua língua Olha o bagulho, você tá cagando agora, sabe mano que ela já tá bem bolada Vai dizer agora que é que cada flipada, rodada, bolada, moleque, cê nem se culada Mas pra mim é uma piada, agora eu já vou no free Pra eu resolver minha língua não no audiologista Pra resolver o seu caso só na UTI oh. Então agora a minha ideia é bem mais louca. Você fala da minha língua vai morrer no céu da boca ah. porque eu tenho a língua ah. presa, mas eu tenho a mente solta. <risos> não. <risos> não. <risos> Pode pá, pode pá Só que eu chego no flow Vou mostrando mano que você tá na ferida Realmente a sua mente tá solta Mas cê soltou tanto que ela tá perdida Olha só, então agora quando eu vou me consultar na UTI O médico olha batendo BPM Ele fala é o okay. QI Então eu renasci oh. Renasceu das cinzas Essa que é a batida E é por isso mesmo que cê trava Eu soltei minha mente e falou que ela tá perdida Não foi perdida, não foi pra alguém que precisava Que precisava de alguma coisa certa E é por isso mesmo que a saga continua você anda e a gente flutua, minha mente foi pedida pra pessoa certa, sua vida Você tava rimando bem, só que nessa última aí meu mano, você sabe que moscou Parece que você foi empresta tua mente e ainda ficou com o cérebro. É sério bro, acho que encaixa o flow, essa rima te decapitou Eu acho que o Alves ele tá na frente, você até tentou, só não alcançou uh! Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Com qual, qual, qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Eu Obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pronto para sumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para sumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. <risos>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 Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. <risos> Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal. O que está achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual melhor MC? Qual melhor bate volta? E qual flow você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Também vai chegando na descreza agora na levada. A sua tatuagem, eu acho que eu vou fazer um corte dessa ela modificada. Vou jogar na no pescoço porque sabe que agora aqui você não manda nada. Olha é como a vida muda de maior campeão virou o maior saco de pancada Uou! Por isso Tavim tá, chega, prossegue, para mim você é um nerd Então para, olha pra sua cara, drogado Eu acho que cê faz propaganda para o proed Aê, você não consegue por isso, mano Tavim, tá, que vai chegando na improvisação Eu falei que cê faz propaganda para o proed Mas o rap é a savana e na batalha, eu sou leo leão Só que desculpa, meu mano, você não faz seu improvisado Vai perder porque é um arrombado Vou te matar por ordem dos índios mais pesados porque contra o Cut, você sabe, você fica offline. Você é Ei! Você toma Shelby contra mim, você só toma as punchline! Ei! Oh. Pode pôr, meu mano, que de você é o Cut, mata eu, não morro! Ei. Você é o Shelby, eu sou o John Wick, não devia ter mexido com o meu cachorro! Oh. Oh. Agora eu vou pra tá com a vida. Oh. Oh. Oh. sinceramente, meu mano, cê sabe que você não manda bem em cima dessa batida! Nunca, nunca ouviu Legião Urbana, por isso, meu mano, que eu sou andarilho! Filhos que não entenderam seus pais, pais que nunca entenderam seus filhos Você fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte Só que nós chega aqui pra não mandar suporte Parceiro, eu vou te explicar Quando cê for maior campeão de alguma fita Cê pode roncar Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita Moleque, que é pra fazer rap E eu visto a peita Sabe por que que já dispara Enquanto eu for maior campeão aturou o surto, eu vou jogar na sua cara Você cê tá ligado e pode pá Se você não tiver gostando É só cê me passar E aí, magrão, agora na batida 30 segundos pra acabar E pra mudar a minha Vida. Oh! Se fosse pra mudar, cê rimava bem, meu parceiro, Você quer falar de título? Essa porra nós também tem. Os maiores campeão da Norte, Renanzinho, Magrão e Quilua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada você diz que é sua. Não oh! vai chegar nos meus pés, entre nós três eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o 10. Vem antes de você, porque você não tem nem o que falar. Meu parceiro, você só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nós colou por lá Então, só pra te lembrar, pega seus nove títulos enfia... e enfia... três. 2, 1 um, e... Ah, não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, meu parceiro, que você fica nas coxa Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa Manda punch, vai dar assim, mas contra mim, te falta força eu tô sabendo, cê não faz R.A.P. E o pedro vem da Norte, e é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Mas é. parceiro eu bem forte Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte! <risos>